Dentro de um sucareiro, 15 formigas conversavam e aproveitavam não só para almoçar, como para escolher pedacinhos de açúcar e até torrões maiores para o jantar. Disse a formiga Rabiga, que entrava sempre nas histórias, mas que agora está reformada. Comer açúcar faz mal aos dentes e à saúde de um modo geral. A formiga Rabiga nunca teve dentes! Disse a formiga alzira para a outra amiga Isso faz mal à saúde Como é que ela é com a idade que chegou Ou com aquele aspecto tão saudável É bem velhota, quantos anos terá? Anos Uma enorme idade Ou talvez o dobro Mas tem razão O açúcar faz mal aos dentes e à saúde À saúde de quem tem dentes E à saúde que quem os não tem Vocês? Disse a formiga tirolesa Não tenho modos à mesa Falando boca cheia e de coisas horríveis. Fazem coisas boas. Coisas doces, disse a formiga Alzira. A formiga repiga diz que os doces fazem mal à saúde e aos dentes, de um modo geral. Disse a formiga Irmengarda, que até costumava estar sempre calada. Não estou a forçar nada desta conversa. Como não tenho pressa de almoçar, vou-lhe perguntar à vinha lagarta como é que consegue ser vegetariana desde que nasceu. A quantidade de couves e outras coisas verdes que ela come. E é uma elegância, vista daqui para lá e olhada de lá para cá. Já volto que até estou curiosa. Disse e foi. De caminho traz um bolinho! Disse a formiga Alzira. Mas já ninguém a ouviu. A tirolesa tinha sido embora e as outras estavam a almoçar sabe o açúcar deste açucareiro, disse a formiga Zira e lambeu-se toda satisfeita.